Olá, boa tarde os amigos, sou Maurício Mococa Hoje vou fazer um vídeo aí mostrando as varas telescópio As novas, novo modelo E... Pessoal que tiver interesse nelas aí O contato tá aí embaixo aí do vídeo O... Esse é o um modelo novo São com as varas do telescópio e a... e a parte das empunhadeiras Agora também já saiu com a o modelo mais novo é tudo de metal ele é todo um material só e é uma vara muito interessantes muito interessante. e pedir para o pessoal aí para não se esquecer de se inscrever no canal dá dá uma força aí para nós aí se inscreva aí no canal e não esquecer de de acionar o sininho que sabe quando tiver novos vídeos a pessoa é modificado e também deixar o like e nós vamos fazer uma demonstraçãozinha dela porque ela esse é o modelo que ficou que ela ficou pronta hoje e logo a gente vai fazer mais uns testes com ela mais umas coisas para mostrar para o pessoal então agora vou fazer uma demonstraçãozinha dela então, vamos aqui ó agora nós vamos demonstrar assim é essa aqui ó agora ela ficou com a empunhadeira aqui ó totalmente latão rolamento a seco não tem rolamento de aço aqui rolamento seco ó vocês veem que é ó e não é aquele rolamento de aço, é aquele rolamento tudo, tudo metal igual é os rolamentos é tudo igual vai por fora aqui e também ela agora encoi aí o pessoal já né, vê que ela vai encolher e ficou curtinha a outra é a mesma coisa também o rolamento também é seco então é já é na, na posição certa para elas caçarem, não é nem ela muito mole, nem ela dura. Então, ela aqui, ela, por exemplo, ela é está aqui, está... É pra... Movimentando. Também fecha. encolhe fica as duas curtinhas. As duas você coloca na forma da mão e também coloca no bolso essa você pode carregar ela no bolso e essa é uma tecnologia nova e, e também fizemos agora também que, que, modificou, que modificou também o fundo a câmera dela aqui embaixo tá vendo agora é rosca é o mesmo material aqui dentro é a câmera onde você pode colocar ouro colocar diamante topaz para caçar você coloca em rosca, fecha a rosca comprida para não, não abrir fósforo, porque aqui não tem problema de abrir. Então as duas, você pode colocar no bolso e carregar as no bolso. Todas as duas têm a mesma a câmera igual, todas as duas tem um tampão. Então é, ela é muito prático. E nós temos um outro modelo também, um outro modelo nosso novo, é uma tecnologia de ponta aí É um modelo também muito bonito, e muito prática também a outra Então nós estamos com dois modelos novos agora, que é essa telescópica E o um outro modelo e Ela está incluída, você pega só puxa aqui ó. Você puxou Dobrou a antena em L, fez o L da antena, está pronta para ser usada. A outra, mesma coisa, você coloca ela aqui, ó. O gel tem que ficar igualzinho. Aqui elas estão prontas para ser usadas. E também lembrou o pessoal aí que é o seguinte: essa aqui, todas elas, é comando de voz né? Só que elas acompanham, eu mando junto com elas o rubinho o Topaz e o Niroga Porque tem gente que não consegue o comando de voz Então quem não consegue o comando de voz é, Tem que trabalhar com os elementos na câmera Aí depois que ela vai é negociada que é a gente passa O pessoal entra pelo WhatsApp e a gente passa tudo que tem que passar para ele Para ele poder trabalhar com o comando de voz então é... É um negócio, é, o comando de voz ele é muito simples Vou ver se dá para dar uma ideia aqui Não sei se está dando para vocês guardar certinho Mas tá certo Então agora a pessoa tem uma ideia Então eu estou aqui, ó, vou pedir para elas, elas cruzar em cima do celular Cruzou Agora eu venho para trás, eu vou pedir para elas não cruzar em cima do celular então, vocês não vão cruzar em cima do celular, entendeu? Então elas não vão cruzar, por quê? Porque eu pedi para elas não cruzar. E a radiestesia é mais ou menos por aí. Só que depois que a pessoa adquire esse produto, a, a gente entra em contato e é tudo explicado e como funciona, quando e como ele começa a praticar a radiestesia e aqueles que não querem praticar a accesia, trabalha trabalha com os elementos na câmera e a gente manda um elemento junto então aí trabalha com elementos na câmera som web essa e a outra elas tem mais ou menos o mesmo peso Então é uh, Esses dois produtos que agora Que a gente está aí no mercado os dois produtos muito bons Então é isso aí pessoal Logo a gente vai ter mais vídeo com essas aqui e vai ter mais vídeo com as outras também Usando a radiestesia E também na prática Sem radiestesia também A gente vai ter uma série de vídeos Daí para frente agora com, a, com os dois modelos novos Então é interessante, ela Agora, pessoal, aí que tiver interesse, o contato tá embaixo do vídeo. É só para entrar em contato aí com o nome. Mas o modelo é, é um modelo muito bom, muito excelente o modelo uma agora no outro elas encó fica todo encolhida e, e também você pode trabalhar com ela também se você, não, se você não quiser abrir ela tudo mais um detalhe aqui ainda que não vamos explicar viu? se você não quiser trabalhar abrir toda ela você abre só um pouco dela tá ela fica curtinha dá para você trabalhar com ela assim ó curtinha Agora, é muito importante você manter a mão aqui, ó, uns 20 centímetros a mão longe da outra. Agora, dentro, se você não quiser trabalhar com a inteira aberta, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar aí com hum, a metade dela. Agora, por exemplo, você chega num lugar, você quer achar a direção, você não quer usar as duas, você usa uma só. Você usa uma só aqui que ela vai marcar a direção que, tá, que tem alguma coisa perdida, ou tem alguma coisa enterrada ou se você quiser também usar as duas também as duas vai pender para a direção então isso é, é importante e também se você chegar em cima de um objeto que tem um se você quiser também usar uma só ela vai trabalhar nessa posição ela vai trabalhar rodando agora se você usar as duas não aí as duas vai cruzar que é diferente então é, é umas varetas muito importante então é aí o pessoal aí Aí o pessoal aí que tiver um interesse aí, a descrição do link é só entrar em contato E logo também nós vamos ter um vídeo legal aí também vamos ter um vídeo bacana vai ter umas coisas novas e também vamos usar a caçando e também vou fazer um vídeo aí também mostrando como a pessoa começa como é eles vão começando a rastreia tudo devagarzinho um vídeo atrás eu vou fazer um vídeo curtinho mas vai ser tudo em sequência um no outro para que a pessoa por exemplo ele possa ver o vídeo inteiro se você faz um vídeo com mais de cinco, 6 minutos, às vezes não dá para o cara ver o vídeo inteiro então eu vou fazer um vídeo mais curto e fazer mais em sequência eu, todo dia eu coloco um e o cara vai acompanhando para ele desenvolver na radiestesia ou para ele desenvolver também para caçar com os elementos pedir para os amigos não esquecerem de se inscrever no canal dá o like aí para o canal poder crescer, poder subir e ativar o sininho aí também para receber as notificações do YouTube. E logo vão ter os vídeos bons. E a boa tarde, Maurício Mococa.